Levi, Lívia e Letícia. E esse vídeo é um vídeo atualizado de responder as perguntas de vocês. Nós já fizemos um vídeo assim aqui no canal, mas dessa vez vai ser mais atualizado. Hein? Isso aí. Então, se vocês perguntarem de onde a gente tirou essas perguntas, nós tiramos todas elas, elas lá do nosso Instagram. Que vai estar aparecendo aqui na tela agora pra vocês. É, ela tem muita coisa boa, muito conteúdo de Deus que vai ser bom pro seu coração. Isso aí. Isso aí. Então, se vocês ainda não se inscreveram, já se inscrevam deixa seu like e o comentário também. Então, vamos começar esse vídeo. Então, vamos para a primeira pergunta, que diz assim. O que é Jesus para vocês? Bom, Jesus para mim é o nosso salvador e é o que morreu para perdoar os nossos pecados, né? Sim, Jesus é o Filho de Deus que veio nesse mundo para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho. Ele é o nosso salvador e ele de demonstrou muito amor por cada um de nós quando ele morreu em uma cruz. Gente, pra mim, Jesus não tem no... nem como explicar em palavras é. como ele é. Mas, assim, eu diria que ele é tudo que nós precisamos da nossa, é, na nossa vida e ele é nosso melhor Sim. amigo em qualquer situação. É o remédio para todos os seus problemas. Então, vamos para a segunda pergunta? Vamos, vamos. A segunda pergunta. A segunda pergunta é... Com quantos anos vocês começaram o ministério de vocês? Bom, acho que a gente começou mais ou menos... 11 foi. anos que a gente começou a não cantar mais fede, na igreja. Ah, na igreja. É, na igreja. É, aí. é aí, aí a gente já foi... Não, não mas a gente foi cantar. Mas cantar, gente, a gente sempre cantou. Sempre. É, sempre, sempre, sempre cantou, cantou. Mas uhum. a gente começou, assim, a cantar na igreja mesmo, acho que foi, foi com 9 anos. Uhum. Aí, com 11, a gente começou o canal e também é, o e, Instagram. E a gente, é, se perguntava para Deus será que Deus queria isso para gente mesmo? É para nossa vida. Isso mesmo, gente. Então é isso. Agora vamos para a terceira pergunta que é qual é a época do ano de vocês preferida? Bom, a minha é o inverno, gente. Eu amo o inverno. Ah, gente, gente, é o dia, né? Vai, livre, sua vez. A minha época? É... é Acho que é primavera. Primavera. Mas eu também gosto da primavera, porque assim, eu gosto muito do frio, mas é aquela coisa, quando tá frio a gente quer calor, quando tá calor ah, a gente quer frio. É, mas eu gosto do frio justamente pelo fato de que no frio a gente pode ficar com a cobertinha. É, para próxima, próxima pergunta. Virar. Próxima. Agora, a próxima pergunta é... Qual é a época do ano preferida de cada um de vocês? Bom, a minha, gente, é o Natal, né? Claro. Gente, eu também gosto do Natal e da Páscoa também. São os meus preferidos. Mas do Natal, eu acho que é a mais... Eu amo o Natal, gente. Gente, que eu acho que, assim... Eu tô entre duas. O Ano Novo e o Natal, que são... Assim, o muito Ano Novo importante. é também legal. Eu acho. gosto muito que a gente passa na igreja, é, é. feliz, sabe? uma coisa uhum. muito legal. É uma época que eu Sim. gosto muito. Então, a próxima, a próxima é... Com que frequência vocês leem a Bíblia e fazem devocional? Então, gente, a gente gosta muito <risos> de ler a Bíblia. É sempre, é geralmente sábado, domingo, assim. A gente gosta de sentar de manhã e ler a Bíblia. E toda manhã a gente tem o nosso devocional. Toda a gente manhã o pastor uh -huh, manda um vídeo de devocional e toda manhã antes de ir para escola a gente ouve o devocional e vai pra escola. E é muito bom. A gente gosta muito. É isso muito. aí. E você? Em que dia que você é, que, quando você faz isso, depois de você não? Coloca aqui nos comentários. Você é lê muito é... a Bíblia? Ou oh, não? É muito importante ler, gente, pra gente ficar conhecendo tudo de bom, tudo de lindo que a Bíblia vai é isso ensinar. Aí. Então a próxima é, qual é a matéria preferida de cada um de vocês? A minha, eu tenho três matérias preferidas. Fala aqui, você mais gosta. A primeira que você mais gosta. Tá, a minha primeira Ai, minha é de ciências. Desculpa. Depois história, depois geografia. A minha é ciências e geografia... não, ciências e história. A, a minha primeira ciências, né? é também é ciências. A minha segunda é português e a minha terceira é história. Então é. vamos para a próxima é. pergunta. Qual o foi o passeio que vocês mais gostaram de fazer? Bom, eu, eu, o mais recente, o que eu mais gostei foi o nosso passeio em Brasil. Inclusive, gostei... tem o um vídeo no nosso canal, não tem? então passa lá depois de Isso, é um vlog de viagem. E o que eu mais gostei foi o dia que a gente foi pra Itapema, Foi muito especial. Hum, já nossa, sei. foi A gente tem muitas lembranças é, de eu legais ouvindo, lá. Né? Uhum. O meu é de Maragogi, a gente foi com toda a nossa família. Pena que a gente não tirou muita foto, mas foi um tempo, assim, muito bom. Que a gente passou é um tempo muito feliz. É isso, gente. Pra próxima pergunta. Vamos lá. Música preferida atualmente. Então, qual é a música preferida de vocês? Gente, eu acho que a, a nossa, nossa. Em geral, geral, porque todo mundo gosta, é. My Jazz. E Não, também Eclesiastes. Eu... É, uhum. Eclesiastes é, é. a gente gosta bastante. Gente, Ecclesiastes. Gente, gente três, é três São várias músicas. A gente são, são várias músicas mesmo. São é. músicas... Mas de cada um, de cada um. a do é... é Ele é a paz. My muitas, jazzes, é. é, a, minha, oh, falar, a minha é My Jesus, porque Fala, a gente conheceu essa música. Você lembra nome dela? Não, não lembro, fica em inglês. A gente conheceu essa música, o significado dela é muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, pesquisem. Pesquisem, gente. Muito. E a que eu gosto é Só Acreditar, de Jamile. <risos> e então, é, é verdade. <risos> Além dos meus olhos de Jamile, eu escuto muito. Ô, gente, essa gente, ó, é se você minha procurar a Lívia, Lívia e ela estiver tiver ouvindo música, já pode ter certeza que ela está ouvindo essa música. É, realmente. Pretendem gravar um clipe? Sim, é. Sim, yes. No futuro, gente. É, no futuro a gente pretende gravar vários na verdade. Isso se Deus quiser, né? Porque. É. Tudo depende. É, tudo Deus, depende da vontade de Deus sim. pra gente alcançar vidas e vidas. Será reais? que Deus quer ou oh, não? Que Isso de orar. Quer. Vamos para a próxima, então, gente. A próxima é... Qual é a maior qualidade de cada um de vocês? Uh, eu vou falar as duas. Tá, o que vocês acham que é a minha qualidade? O que você acha que é a minha qualidade? O Levi, o Levi uhum. fala a minha linda. Tá, então eu vou, eu vou começar. Então, gente, a qualidade que eu acho da Letícia é que ela é ótima em culinária, gente. Ela já faz uns pratos muito bons. E a Lívia, gente, é boa, além de cantar... É, ela é muito boa no português. Só que eu não sei se é. Uma, eu, você falou que é a sua matéria preferida, mas, gente, ela é muito boa. Você vê textos, ela é muito boa nessa questão. Gente, nós somos nós, trigêmeos, né? Porque, por, por isso que a gente tira as mesmas, as mesmas notas, né? Ainda bem que a gente não continua uma nota muito ruim. Mas isso é para outro vídeo. E é isso, né? Agora é a Lívia. É eu? É. Ai, gente, eu pensei ainda, não Então tá, tá bom, Letícia, ó, vai. Eu acho que o Levi é muito bom editar vídeo. Inclusive, ele edita os vídeos do canal. Obrigada. Que ficam lindos. E a Lívia, ela é muito boa em escolher a música, em selecionar a música que a gente vai cantar toda vez, ela seleciona. É, gente, a gente vai é mas ela tem esse dom também, hein né, gente? Tem, ela tem o um dom do playback, de entrar na hora do play playback, que eu e o Ledbinho, hum. nós somos bons pra a isso. A gente mundo. treina pra isso, né? Cada um atenção. tem um dom, né? É. Sim, é. claro. Tem um dom, e é bom em fazer alguma coisa, né? Vai ser legal. Ah, é sim. Não, eu vou deixar falar o que eu ia falar. Não, eu não vou deixar falar o que Não, eu não vou deixar falar o que eu ia falar. Não, eu não que então, gente E eu, o que eu acho do Levi O Levi é compreensivo, gente Tudo Valeu. que acontece ele, ele já sabe da situação e ele, ele é uma pessoa assim Que já sabe o que tá acontecendo E ele não é uma pessoa de reclamar E ele se adapta muito Então ele é um muito compreensivo E a Letícia é boa de gravar Ela grava muito <risos> bem Ela Verdade, grava alguns vídeos pro... No Instagram. Instagram, e fica muito bom, ela tem a cri criatividade muito boa pra gravar o um vídeo. É isso oh, aí. Obrigada. E a última pergunta, temos a última, que é... Em qual série vocês estão? Nós estamos atualmente, em 2022, no oitavo ano. Ah, e é, a gente tem 13 anos atualmente, a gente tá em 2022, e a gente tá no oitavo ano, repetindo. Gente, <risos> vocês me perguntam muito qual é a nossa idade e em que série que nós vamos, inclusive assim, todos os vídeos do canal tem essa pergunta e cada vídeo é um ano diferente. E o um negócio que, que é que mais nos choca é que as pessoas param e perguntam qual a idade de cada um, sendo quem é, é Tipo assim, eles sabem quem tem trigêmeos e é Nós já fizemos um vídeo aqui no canal respondendo de as perguntas que todo mundo também, 15 fatos. É. E respondendo as perguntas que todo mundo faz pra gente quando vê trigêmeos, quando vê a gente. É, por sermos então, trigêmeos. É. Então, então, se vocês têm dúvida, já passam lá a... no. Ah, e tem um vídeo sobre, de vantagem também lá nos shorts, que tá, atualmente tá na bio do nosso YouTube. Então, passa lá e dá uma olhadinha. É isso aí, a gente vai começar a gravar mais vídeos com shorts também, tá bem legal. Então, chegamos ao fim isso. de mais um vídeo. É, se vocês puderem, deixem seu like e